E aí, guitarrista, beleza? Olha, eu vou estar te passando aí agora, tá? Dois esquemas aí pra você estar preparando acordes, fazer preparação de acordes. Um é com o um acorde dominante, quinto grau do campo harmônico, e o outro é com o um acorde diminuto, que também é dominante, ok? Então, se você ainda não assistiu as aulas anteriores, assista pra poder entender isso aqui, senão você vai ficar meio aéreo aí, viajando na maionese, tá? Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, compartilha com os amigos e ativa o sininho aí, pra não perder as notificações, beleza? Então, roda a vinheta! então o nosso assunto agora é preparação de acordes, tá? Provavelmente você já encontrou um acorde que não faz parte do campo harmônico da música, da tonalidade da música, e ficou meio confuso, né? Então é isso que a gente vai esclarecer nesse vídeo, ok? Então basicamente o que é a preparação de um acorde? Você vai criar uma tensão, ok? essa tensão a gente cria com acordes dominantes e subdominantes, tá? Eu espero que você tenha assistido a aula anterior, se não assistiu, compensa assistir lá, tá? É bem importante, tá com um assunto bacana lá, Ok? Então, e inclusive é pré-requisito para isso aqui, né? senão você vai ficar voando aí, né? viajando na maionese. Tá? Então é o seguinte: para a gente preparar, eu vou criar aqui dois atalhos. Tá? Eu não costumo trabalhar muito aqui, você vai usar tal grau, não sei o que. Eu prefiro simplificar, ficou um pouco mais simples. Quando eu comecei a procurar isso aí na internet, quando eu fui aprender, foi uma luta, porque era só assunto difícil. Tá? Então eu facilito sempre que eu posso. Então, basicamente, a gente cria dois mapinhas. Tá? A gente vai utilizar dois acordes para fazer preparação. Um é o acorde maior com sétima menor, que é o nosso dominante, que a gente tratou na aula passada. A gente vai utilizar também aqui o acorde diminuto, ok? Basicamente, como é que a gente vai preparar? Tá? O nosso acorde maior com sétima menor, que é o, o, o que possui o trítono, né? Ele vai preparar, tá? Eu até gosto de criar esse mapa aqui da seguinte forma. Ele vai preparar sempre o acorde que está embaixo. Então, imagina que a gente tem aqui um Dó menor... Ok? eu quero preparar esse Dó menor, eu quero criar tensão antes dele para que ele possa chegar na música. Okay? Então vou jogar aqui o acorde que está em cima. Okay? Você vai observar, tá? imagina que você está na tonalidade de Dó maior. Okay? Você pega aqui uma sequência até eu navegarei, né? a música Buscando Navegarei, em Lá menor, Lá menor, Sol, Fá e Mi maior. Ok? Esse Mi maior aqui ele não faz parte do campo harmônico. E é exatamente o que a gente faz aqui. É, se eu fosse passar, por exemplo, essa, a gente for olhar por tônica, a nossa tônica do Mi está na corda solta E o acorde que ele vai preparar está embaixo, é o de Lá, está na corda solta Significa que eu tenho na mesma casa o acorde que prepara em cima e o que vai ser preparado embaixo Então quando eu movimento isso, eu pego o acorde que está em cima e preparo o que está embaixo É a mesma coisa que acontece aqui Okay? Então a gente pode preparar com esse acorde maior tanto um acorde menor, quanto eu posso preparar aqui um acorde maior. Certo? A gente consegue utilizar também outras sequências harmônicas, por exemplo, 2, 5, 1, só que é um pouquinho mais complicado. Mas a gente pode criar um mapa depois aí, se vocês quiserem, basta comentar embaixo que a gente faz. Ok? Então, pra preparar o um acorde menor e o um maior, eu posso usar o que tá em cima. Ok? Tô então aqui, por exemplo, a música tá. É, a único, né? Sol com sétima, olha onde é que tá a tônica e que acorde que vai preparar, ó. Fiz aqui o Sol, Sol com sétima e Dó. Então a minha tônica saiu em cima e embaixo, ok? Então com o acorde que está embaixo eu preparo com o que está em cima com sétima. Então o que eu fiz foi isso aqui, ó, e repousei no Dó, ok? Depois a gente tem um trechinho assim, ó. Ok? Um Dó com sétima. Se fosse o campo harmônico de Dó maior, né, sem, sem essa variação aqui, ele teria que ter uma sétima maior aqui, ó, porque é o primeiro grau, ok? Mas estou preparando. Quando eu vou preparar, não importa se está no campo harmônico. O que importa é que a gente está entrando no campo harmônico do acorde que está sendo preparado, certo? Não vou entrar em mais, mais detalhes, tá? Como eu falei, se você quiser, a gente, a gente faz um outro vídeo aí, falando um pouquinho mais a fundo disso. Mas eu quero que você entenda o mapa. Então vamos supor que você queira preparar agora um acorde em cima, né? A gente já criou o um mapa aqui preparando com um acorde em cima para repousar no que está embaixo. Agora a gente encontrou um acorde aqui em cima, que é bem comum, né? Você vai encontrar um acorde maior aqui em cima. Ué, como é que eu faço para preparar isso aqui? Você vai pegar um acorde que está aqui, um tom à frente e uma corda abaixo. Imagina aqui que você tem um power acorde, tônica e quinta, ok? Então você vai preparar o acorde que está em cima com o que está embaixo na quinta. Ok? Então eu vou pegar aqui, ó, com sétima, né, acorde maior com sétima menor, que é o dominante, e jogo aqui no acorde que está em cima. Ok? Se eu fosse preparar agora um Lá menor, posso pegar aqui no Power acorde a tônica aqui, ó. Ok? Mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Ok? São dois mapinhas aí com o nosso quinto grau, certo? Agora tem um outro acorde que eu gosto bastante de utilizar também, que é o diminuto, ok? Como é que a gente faz para utilizar esse acorde diminuto como preparação, né? Vou pegar aqui é, entre um acorde maior e um menor, ok? E vou utilizar esse acorde no meio, tá? Entre um e o outro. Imagina que eu tenho aqui dois acordes, Sol e um Lá menor. Que também acontece aqui na música única, vou já te mostrar, Ok? Vou pegar um acorde maior e tem um menor. Só que o meu diminuto, ele vai sair sempre meio tom antes do menor. Então, a tônica do meu diminuto tem que ser aqui, OK? Então vou preparar aqui, ó. Com esse acorde diminuto, que seria um sol sustenido diminuto, eu consigo preparar o meu lá menor. OK? Vou tocar aqui agora. Tem uma parte coroamos, né? você vê que ele não sai tá é uma preparação que fica interessante aqui para você jogar depois um acorde menor ok o diminuto também dá para se utilizar em outras situações mas uma das que mais aparece é essa tá Pelo menos eu já peguei bastante dessa situação aqui certo então você aprendeu aí duas preparações se você for analisar agora as músicas que você talvez tenha encontrado acordes que estão fora provavelmente ou se encaixa nessa quinta ou quando encaixar em um acorde de minuto vai ser nesse raciocínio, ok? Então entende, estuda as músicas pensando sempre nisso. Vai facilitar na hora de você aplicar isso aqui para o que você precisar, ok? Então é isso, se tiver gostado, já deixa o like aí, compartilha com os amigos e ativa o sininho, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.